Bora para análise sem spoilers do filme Juntos Enrolados. Esse é um filme novo da Cacau Protásio e do Rafael Portugal que vai lançar agora dia 13 nos cinemas. A gente queria agradecer demais a Imagem Filmes pelo convite. Assim a gente pode assistir esse filme antes do lançamento pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. E esse filme aqui conta a história ali de um casal, que é a Dayana e o Júlio, e eles estão ali guardando grana ali pra fazer o casamento deles, e quando vai chegando a data do casamento começa a dar tudo errado. E eu confesso que eu gosto muito do Rafael Portugal, eu acho o tipo de humor dele muito bom, e a gente vê ele muito entregue aqui nesse filme, acho que assim, tanto na maneira de transmitir o roteiro, quanto no timing ali das piadas. Claro que tem várias piadas que funcionam muito e a gente ri bastante, tem outras que já não funcionam tanto, mas ele é um filme bem divertido. Esse é um filme bem previsível, ele tem um roteiro assim que não é muito inovador. Mas sabe aquele filme gostoso de assistir que a gente sai do cinema com aquela sensação de ter assistido algo leve, gostoso, assim? Por isso que a gente recomenda bastante essa comédia agora pra janeiro. O roteiro todo, o filme, ele foca bastante ali na relação do casal. Então, desde a maneira muito engraçada e pouco comum ali que eles se conheceram, e também toda a construção dessa relação ao longo dos anos, até chegar a data do casamento. E aí nesse meio tempo a gente consegue perceber ali que mesmo eles sendo muito diferentes ali na personalidade, eles conseguem se dar muito bem e fecham muito bem como um casal. E o casal ali é bem desenvolvido, eles são protagonistas, né? os outros personagens em volta, eles ajudam a contar a história, mas eles são bem pouco desenvolvidos, assim, são mais irrelevantes a história. E alguns deles também bastante caricatos. E o filme ele aborda bastante ali acontecimentos dramáticos e situações problemáticas da vida do casal e eu acho que isso facilita bastante para as pessoas se engajarem com o filme se identificarem com alguma cena, porque outro já passou por isso, ou alguém próximo já passou por alguma situação que aparece ali. E a direção é do Eduardo Weissmann e do Rodrigo Vanderputt que já fizeram outros filmes brasileiros também. E os dois, ali em entrevista, eles comentaram bastante ali sobre dois pontos principais que eles pensaram para esse filme. Um, que é o lado da comédia, eles queriam que o público se divertisse muito com as piadas e as cenas engraçadas, mas eles não queriam deixar de lado o romance entre o casal também. Eles queriam que realmente fosse uma comédia romântica, e que as pessoas se identificassem com aquela história de amor. E o destaque aqui de atuações, eu diria assim, Rafael Portugal, adoro, acho que ficou perfeito no papel. A Cacau Protásio que tá também super legal, acho que os dois funcionam bem ali naquela situação. E a Evelyn Castro também, que eu achei que ela deu um tchan ali pro filme muito bacana. E a própria Cacau Protásio também em entrevista, ela comentou ali sobre esse clima de diversão ali desse set de filmagem que em vários momentos eles interrompiam as gravações de tanta gargalhada que eles estavam dando e também dessa expectativa que eles têm das pessoas se identificarem muito com esse sonho de casar. E de verdade, assim, a gente absorve bastante esse clima de comédia, esse clima leve do filme ao assistir ele. E pra quem curte ali uma comédia despretensiosa, leve,